Você do outro lado é uma pessoa curiosa, que se fosse uma mosquinha estaria colado no seu famoso favorito, naquela pessoa que você curte, que você segue? Pois é, hoje eu vou dar pra você o poder de ser essa mosquinha e a gente xeretar como vai ser as energias desse primeiro semestre de 2020 de algumas celebs aqui do nosso Brasil e do nosso YouTube, certo? Então, com E aí bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol ilumine o nosso encontro. Bom, eu sigo muita gente nas redes sociais, eu gosto muito de estar de olho, estar antenado nas pessoas e eu acredito que você do outro lado também deve ter algum artista, algum cantor, algum youtuber, alguém favorito aí na sua lista e que você gostaria de saber como tá indo, esse ano, ou como vai ser o ano desse famoso, por isso eu criei aqui o um quadro que é as previsões é, do bruxo, certo, para o ano de 2020, então a gente vai ver aqui, ó, dessas subcelebres e celebres, que vocês já vão ver quem vão ser, as previsões para esse primeiro semestre do ano de 2020 através do tarô, certo? É, esse quadro, ele vai ser um quadro super aberto Você aí do outro lado pode colocar aqui nos comentários De quem vocês gostariam de saber O que vocês gostariam de saber da vida de famoso X, famoso Y Como vai ser a carreira, como vai ser o um novo álbum Como vai ser... Vocês mandam na porra toda aqui E eu só abro o tarô pra xeretar a vida junto com vocês, certo? Hoje, as nossas previsões vão rodar os seguintes famosos A incrível e maravilhosa Pablo Vitar e melhor se que vontade. Nós vamos também prever o ano do Fi e do Edu do Diva Depressão Olá divos e divas, feliz 2020 é, Se você é do outro lado quer acompanhar, antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreve no canal Dá o seu joinha para que a gente gere mais engajamento e fortaleça ainda mais a nossa energia E deixe seu comentário aqui embaixo me dizendo qual famoso, qual famosa você gostaria de estar tá vendo aqui no canal futuro desse ano de 2020. O Fio e o Edu, eles são donos do canal Diva Depressão, que é um canal super incrível, com humor assim, um tanto quanto ácido, que fala da vida dos famosos, que conta um pouco sobre os memes, e entretém a galera LGBT no geral aqui desse YouTube gigante de Deus. Eles também são os criadores do Corrida das Blogueiras, que foi um estouro, foi um sucesso nesse ano de 2019. Então a gente vai prever agora, nesse ano de 2020, esse primeiro semestre do Fio e do Edu. Nós vamos prever ver a energia central deles, como que vai funcionar, o que que esse, esse primeiro semestre vai estar pedindo para eles. Nós vamos é, falar sobre o desafio do mês, qual vai ser o desafio, a energia desafio desse mês. A gente vai falar sobre amor, família, amigos é, e negócios, certo? Então vamos começar? Então vamos lá, vamos ver quais vão ser as energias pro ano de 2020, opa, do FI do Edu, do Diva Depressão. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui no, no tarô é a energia central, certo? Ó, caiu aqui nove de copas. É, é uma energia é, super voltada para o futuro, vamos dizer assim. Super voltada para a construção de novas coisas. Vocês estão com o poder, vocês têm muita fertilidade, é, nesse, nesse novo semestre, certo? Então, é, tem muitas marcas e vão ter muitas pessoas de olho em vocês Existe muita, uma grande fertilidade na vida de vocês neste período Usem sabiamente essa fertilidade Agora a gente vai ver qual vai ser o dilema A energia que pode atrapalhar esse primeiro semestre, certo? A carta que caiu aqui é... O 4 de é, Paus. Quais são as energias que podem atrapalhar vocês? Pessoas interesseiras, tá? Fique de olho nas pessoas novas que vão entrar na sua vida e nas velhas também. É, prestem atenção nas pessoas que estão ao seu redor, certo? Elas podem ser os maiores problemas Os que minam mais a sua vida Se vocês verem, aqui a gente tem uma mesa farta Mas aqui no cantinho tem uma mosquinha Então cuidado com as moscas varejeiras Que estão atrás do sucesso de vocês Certo? Agora a gente vai prever A energia amorosa Para este ano Ó, A gente tem aqui O 3 de espadas é, Eu diria para vocês cuidarem um pouquinho da parte familiar, eu vejo aqui é, que a energia voltada para o amor mostra alguns conflitos dentro da família, dentro da casa, então esse ano, esse primeiro semestre vai ser um semestre onde a gente, eu indico vocês a cuidarem é, das pessoas da sua casa dos relacionamentos dentro da sua família mãe pai irmão certo vamos cuidar dessa relação porque é uma relação ainda um pouco é, um pouco triste em alguns sentidos tá vamos vamos trabalhar isso é, agora a gente vai vai puxar o gancho né do do amor para a família vamos ver é, mais uma vez uma carta que confirma aqui um pouquinho essa coisa de tristeza desentendimento familiar aqui com o 4 é, de copas. É, eu diria para vocês prestarem atenção na, na questão familiar. Vocês andam distantes da família de vocês por conta do trabalho? Vocês andam é, trabalhando muito? Ou vocês têm algum desentendimento que não, não foi resolvido no ano de 2019? Então vamos trabalhar isso daí, vamos cuidar. É, dessa nossa relação familiar, certo? Agora a gente vai para os amigos. Caiu aqui a primeira carta, que é a carta da bruxa, The Witch. Eu diria para vocês, mais uma vez, reforçando ali em cima o que diz do grande desafio da sua vida: se proteger. Certo? Existem muitas pessoas que gostam de vocês realmente, vocês têm amigos fiéisíssimos, porém tem algumas pessoas que estão de fora. Você vê que a bruxa ela traça o um círculo mágico para proteger e trabalhar a magia dela, ou seja, ela está dentro da proteção, então proteja os seus negócios. Mas de fora ali do círculo mágico tem um corvo que a gente não sabe se ele é um vigia para você da vida, né? Tô vigiando para ver se tem inimigos ou se ele é o um inimigo vigiando o que você está fazendo. Então proteja as suas coisas, proteja o seu empreendimento, proteja os seus planos e cuidado com as amizades falsas ao redor, certo? Agora a gente vai para os negócios, olha só que carta gostosa, 4 de espadas, é uma carta tranquila. É, vocês trabalharam muito nesse ano de 2019. E eu sinto aqui na, na parte financeira, pelo 4 de espadas, que vocês vão descansar e colher o ouro que vocês plantaram, certo? Tá tudo bem, esse primeiro semestre vai ser um semestre bom, vai ser um semestre onde vai dar pra pagar todos os boletos e a gente vai conseguir relaxar. Mas, por ser uma carta de espadas, vamos tomar cuidado, não vamos relaxar demais, vamos relaxar, cuidar da nossa vida, mas vamos pensar nos próximos projetos incríveis para serem lançados, tá bom? É, no mais, é, essas, essas mãos elas falam para tomar cuidado com as pessoas interesseiras, certo? de resto é tudo muito positivo, proteja os seus negócios cuidado com os amigos falsos e vamos aproveitar esse primeiro semestre que vocês vão receber tudo que vocês plantaram de positivo agora, por último, mas não menos importante nós vamos ver o semestre que ele disse não pablo Vittar pablo Vittar é uma drag queen, cantora maravilhosa, militante um exemplo é, de artista, uma qualidade incrível de trabalho, conhecida nacional e internacionalmente. Provavelmente você aí já deve ter escutado alguma música da Pablo. É, e hoje nós vamos prever aqui o semestre da Pablo, certo? Então vamos embaralhar Las Cartitas. A primeira carta é a carta que fala sobre a energia desse primeiro semestre, ok? Então, a carta aqui, ó... É a Rainha de Espadas É uma carta de poder, é uma carta de domínio, tá? Porque, se a gente for pensar... É a rainha que controla o rei, que seria a figura maior, né? Das, das cartas, das cortes, né? Eu diria que a energia que vai reger agora... Esse primeiro semestre na vida da Pablo é uma energia um pouco conflituosa, principalmente com relação aos sentimentos, principalmente com relação àquilo que ela não controla, certo? Que é aquilo que sente, o que a gente sente. É, tudo na vida está sob controle, tudo na vida está sob domínio, mas os sentimentos ainda é um problema. Então todas as coisas que venham do emocional, muito provavelmente vão estar ali, Meio balanceados Então esse, esse primeiro semestre vai ser meio complicado Com relação a isso Vai ser uma rainha realizadíssima Porém com um coração solitário Certo? É isso que eu tô sentindo aqui nessa carta Próximo é o grande desafio Desse primeiro semestre Vai ser o Eyes of Pentacles né? O As de Ouro O desafio, sabe qual vai ser o desafio? Você se desdobrar com a quantidade de trabalho é, vai ser um ano muito farto, um ano muito cheio de, de dinheiro, oportunidade, aqui, lá, fora Então, o seu grande, vamos dizer assim, seu grande problema, a sua grande dificuldade vai ser os desdobramentos Vai ser trabalhar muito e não ter tempo, talvez, para sua família, para as pessoas que você ama Vai ser, você vai ser um, um semestre, assim, de muita coisa que você vai estar tá fazendo, vai estar tá rodando bastante, certo? Próximo vai ser é, a casa do amor Ali ó, Queen of Pentacles Mais uma rainha aqui é, Na parte do amor A gente viu lá em cima que o problema é ser meio de relacionamento E a gente vê aqui na Rainha de Ouros Muito dinheiro, muita fartura Mas uma solidão Certo? Então esse primeiro semestre ainda fortalece aquela primeira carta Dizendo que você vai ter bastante dinheiro, bastante oportunidade de serviço Mas o coração ainda vai estar um pouquinho abalado então a gente tem que trabalhar isso daí, pensar nisso daí e tentar arrumar tempo para você poder amar. Para você poder amar o mundo, para você poder amar as pessoas e, quem sabe, encontrar alguém que te ame na mesma medida, tá? Vamos para família. Carta da família. Carta da família é o As de Copas. Uma família maravilhosa. Uma família completamente é, cheia de amor, cheia de, de alegria para dar. É, o AIS de copas é uma carta assim cheia de água, cheia de transbordar, né? Uma carta de acolhimento. Então, vai ser um semestre muito gostoso. É... Embora ali a gente veja que você vai ter um problema com relação a esse contato, tá viajando e tudo mais, mas sua família te dá suporte em tudo. Então, assim, é, uma coisa vai compensar a outra É uma carta muito boa, familiar E como tem muita água aqui, eu sugiro até dizer que alguém da sua família vai engravidar Talvez alguém engravide aí nesse primeiro semestre, não sei É muita fertilidade numa carta Vamos para amigos ah, A carta do diabo não é uma carta positiva, tá? Então eu diria pra você tomar cuidado com as pessoas que te cercam, com as ilusões que essas pessoas te trazem A carta da natureza, né, que representa a carta do diabo no tarô É uma carta que fala sobre prazeres, sobre pessoas que estão com você no oba-oba Mas nem sempre estão com você nas horas que você precisa Então cuidado com essas pessoas, meça direitinho quem são seus amigos de verdade Saiba quem são as pessoas que estão ao seu redor Pra que você não se sinta sozinho não esteja sozinho quando você mais precisar, tá bom? E a gente vai agora para os negócios, a gente vê aqui ó, o Cavaleiro de Espadas. É uma carta é, de trabalho, é uma carta porque o Cavaleiro ele precisa o que? Ele precisa conquistar aquilo, mas juntando lá em cima com o que as outras cartas dizem com relação ao financeiro, vai ser uma carta de trabalho recompensador. Então, você vai, ter, vai se desgastar, vai desgastar o seu físico, mas você vai conseguir trazer a vitória pra tudo que você quer, porque existe muita oportunidade. Então, vai ser um ano muito positivo financeiramente, vai ser um ano muito positivo é, com relação à sua família, porém, a gente ainda tem aqui, alguns uns entraves com relação aos amigos e com relação aos relacionamentos, tá? Então, vamos pensar e trabalhar isso daí, para que não, não tenhamos surpresas inesperadas ao longo desse semestre. É isso. É, Essas foram... As leituras para os nossos queridos né? Se você do outro lado gosta de alguém E quer saber um pouco sobre a vida do seu famoso Manda aqui embaixo, deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou ter todo o prazer do mundo em gravar um vídeo para você E a gente vai dar uma, uma desvendada em como vai ser o ano para esses famosos, certo? É, se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreve Deixa seu like aqui embaixo é, Para fortalecer ainda mais a nossa energia E comenta Comenta aqui o que você achou desse quadro. Coloca o seu famoso aqui embaixo também. É isso. Muito obrigada por mais esse encontro. E que o sol possa iluminar o seu caminho. Tchau.